Gregory, tem o um zangão do outro lado dessa sala. Me desculpa, Superstar Mais, eu não vou poder ir com você. Isso vai te picar, Fred. Amigos não deveriam fazer isso.